E hoje, no, hoje estamos aqui no Roblox Não, não são menos O tema é de Roblox, só se disso Mas então pessoal, hoje a gente vai Tá mostrando como receber os Robux E como E eu vou fazer mais uma missão de Robux Ai, ai então, depois de 3 dias Din, din, din, din. Mô, muitos oh. robux na conta e mais certeiro de O Site vocês digitam b l o s s o, minha cabeça b l o x ponto, l a n d. Agora peraí, Deixa eu tirar esse ofereço aqui, peraí. Pera, Blox Box Land, ok. Coloca só se você... Eu vou em o login, você pode colocar seu celular Se quiser, eu vou colocar aqui, ó. Hum, aqui, isso daqui. <risos> isso daqui. Aqui, vamos clicar em login. Você pode fazer por um, uma nova conta. Por Google, eu vou aqui, ó. Quatrocentos. Money, money, money, money, money, money. Precisa do Fortnite, que, tem, que tá sendo um monte de negócio. Agora eu vou ir. Ofertas. Não, peraí que eu tô meio doida. Peraí, Antes eu vou abrir meu Roblox. Tá meio doido o do negócio. Roblox. Tem que ser e. Tá meio doido esse negócio. Voltando pessoal já estamos aqui no Roblox já abrimos tô com 21 Robux atualmente vou dar um F5 aqui ó F5 é muito triste né galera vocês sabem é mas então a gente vai aqui para conseguir vou mandar agora eu vou mandar aqui ó vou colocar meu username name ai que esse Robux vocês vão aqui a lá em Witch dance. Vocês amam falando essas palavras, meu? Aí, ó, vocês visitam 400 Ótimo, pronto Vocês vão em Witch dance. Ai, ai, vou morrer Join Gloop Entrar no grupo. Entrava no grupo realizado com sucesso. Não tem que fazer nada. Hallelujah. Confirmar. Reach them. Sucesso. Uhul. Vamos abrir nessa Roblox. Dar um app 5 Ai, ai, ai. Ai, ai, eu Uhul. É tão roblox <risos> Mas agora. Eu vou... Nossa, pessoal, olha aqui que tristeza! Isso é tristeza. O Roblox é alegria. Tá, tristeza, alegria é tipo tristeza e alegria ao mesmo tempo. Agora quero engraçar 400. Sim, é doloroso, mas é a vida. Tá bom, não que, que eu gasto. Pelo amor de Deus, só tem coisa bosta nessa loja. Bosta, bosta, bosta, bosta. Nossa, meu Deus, só tem coisa bosta. Eu quero um cabelo igual ao meu. Pra me ficar igual ao meu Roblox. Roupa. Não, não, quero. Não, cadê? Cadê o negócio? Aqui, acessórios. Cabelo. Novos cabelos. Bosta, tudo, tudo bosta mesmo. O que, que eu compro? Hum, vamos ver, eu quero mais barato tá! Que olha, a maioria do cabelo é tudo caro Esse? Hum, não Esse? Hum, vamos ver esse daqui no meu avatar? Galera, ignora o meu avatar, é bem feio, tá? Eu tenho robô de suave pra vender Hã? Ah, esse gostei Gostei pra caramba Comprar Ai, 130 Lá vai Ah, nossa Já gastei metade do meu robux Pessoal, bora comprar outra coisa aqui? Bora comprar um chapéu lindo, maravilhoso Chapéus aqui do Roblox É tá tudo caro Olha isso daqui Será que isso daqui não? Deixa eu ver Vou ver Vou só ver. E esse? Eu quero algum cut, galera. Não sei se não sei cut. Ah, pessoal, por enquanto... Que tá carregando esse negócio que demora demais. Vocês deixam o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Hum... Isso? Peraí, vou dar uma ajudinha em mim. E, meu, vou colocar aquele cabelo. Parece aqui, ó. Vou vir aqui, um F5, experimentar. Ou eu coloco essa cutis que é muito barata para um chapéu desse, que tem um chapéu desse que é pior, o mais feio do mundo. E é 150, é a vida. Deixa o like, se inscreva no canal. Ai, carrega, oh, é... Vou comprar, vou comprar, vou comprar, ficou muito cutis. Agora bora para a roupa, ai meu robôs, ai, tá até que não é muito caro não, Cam... é camisas, bosta, bosta, bosta, essas coisas é você clica nela, aí tem um conjunto dela que é tipo, quatro vou pegar mais barato, mais coisa que tem, mas olha, ai, eu não vou pegar pra mim, tampouco um me ligando serve ou não em mim, eu vou pegar só tô me ligando pra nada eu tô me ligando pra nada bora tentar achar uma calça que combine com ele cadê? algumas calças algo que combine com o pato aqui achei, agora bora equipar galera, nossa, ainda sobrou muito aqui, ó Pum! Vou equipar tudo, tô, tô um pouco me ligando. Aqui, eu vou deixar o meu mic shake, tá muito, muito fofinho. Tá bom? Vou... Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo para os seus amigos. E ativa o sininho, pra saber toda vez tem vídeo novo aqui no canal. E carregou. Pessoal, aqui ó, olha que fofinho que ficou minha bonecainha. Linda, maravilhosa minha boneca, tá? Deixa eu colocar 2D que ela vai ficar girando. Que uh, que é essa? É, ficou bom, ficou da hora. Galera, esse é meu avatar atualmente lindo, maravilhoso. Só quero procurar uma coisa: não muda, não vou ficar com isso aqui mesmo. Ah, vou pegar um negócio aqui. Cadê? Cadê esse negócio? Vou pegar um negócio aqui. Peraí, não animações. Tá, vou deixar o andar como tá assim. Que eu não ando, né? Pessoal, bora fechar um pouquinho dessas páginas só para vocês darem um close. Olha que boninho, galera! Ah não, eu nunca fiz uma coisa tão fofa assim. Dá um closet, eu vou dar uma voltinha. Nossa, pior, ainda eu tenho. Eu ainda tenho esse celular de ovo na mão. Eu ainda tenho esse celular de ovo na Páscoa. Da Páscoa. Hum, dá uma voltinha, Júlia Dá uma voltinha. Ai, que linda. Ficou linda, não ficou? Eu sei que ficou, galera, não precisa falar. Então agora eu vou baixar o que? Um memo, tá? Memo, Marido do memo. Tá certinho que eu escrevi? Memo. Memo. Ponto. Memo. Memo. Offline. Instalante. Baixando, baixando, baixando. Por enquanto, você deixe muito like e se inscreve muito no canal. É se você for inscrito, não precisa, não precisa clicar no botão de inscrever, não, por favor. Pessoal, aqui então, você vão eu vou deixar um site aqui na descrição do vídeo e aqui ó, vou clicar: vocês cliquem em offla, offline, offline, o meu tá carregando o tipo, depende do seu computador. Se ele for, tipo, muito bom, ele vai rapidex. Internet. E a internet, claro. É rápido. O meu, a minha internet e o meu computador é mais ou menos bom, brincadeira. É bom, os dois. <risos> yeah. Episódio, voltamos aqui. E falta zero segundos. Agora só tá meio que abertinho, abridindo, abridando. Aqui, ó. Bimbum, bing bing Cadê o mesmo mesmo Memo, Memo, Memo? Que tal abrir? Bora! O mão rápida. Eu quero ver se é rápida mesmo. Nossa, tá muito rápido. Deixa o like, se inscreva no canal. Se você já for inscrito, não clique de novo no se inscrever. De novo falou falo isso. Se não, você tira a inscrição. E se você já deu like antes de me falar isso, por favor, não, não dê mais like. que se não, você tira seu like. Tá bom? Voltando! Aqui, ó. Vou fechar o Google para ir mais rápido. Aqui, ó. Ignora essa sete de fundo. Ah. Pessoal, já estamos aqui, ó. Free Fire. Clash Royale! Nossa, Mentira! É Pokémon Masters! Só isso que eu conheço. Mentira, não conheço Pok Pokémon Pessoal, já abrimos aqui, já tem uns jogos aqui que eu nunca vi na minha vida. Vamos fechar isso aqui, Para ver o um Memo o um Memo. Voltamos. Voltamos. Pessoal, vocês já vão abrir o Play Story Como vocês sabem sempre, né? Lindo, maravilhoso e inscrito Pessoal, vamos clicar aqui em Play Story Abrir o Hapdex, Fazer um login Ah e caso dê erro Tipo você não conseguir abrir a Play Story Clica ali no xzinho E reiniciar Pessoal, já colocamos aqui meu Gmail Agora eu vou dar meio que um corte na senha que ninguém pode ver. Claro, maravilhosa senha. Não pode ver ninguém. Ninguém. Pessoal, já coloquei minha senha. Maravilhosa, linda. Maravilhosa, minha senha aqui. Ping, ping. concordo plenamente. Concordo. Sempre concordar lei, na verdade. Concordo da lei. Tá. Pra eu tô você... fazendo passo a passo pra, pra mostrar pra vocês. Vou clicar em aceitar Ping! agora. A gente vai aqui ó. Pesquisar under 볼... <VPN> Gata Gata o pé oi, pira VNP gratuita atol... para ver. VPN, gratuita, gratuita, gratuita. Olha, Firefox, ninguém entendeu. Raposa de fogo é e dentro tem um círculo legal, mó da hora. Firefox. Legal Abaixou Espero que vocês tenham deixado like Que eu tô vendo vocês Aqui ó, abrindo Opera Primeiro vou modificar, depois eu vou falar uma coisa Eu gosto muito de roxo lilás na verdade Pessoal, então eu sempre uso Opera aí que eu, tô... eu sempre uso Opera Porque tipo, ele já vai Direto pra instalação Pra para baixar então por isso é mais fácil o percurso e não fica muito difícil para você tá bom então a gente vai vir aqui blocks ponto land Vocês podem entrar numa com seu username do Roblox, com sua conta do Google, ou você pode criar uma nova conta. No caso, eu vou usar uma nova conta. Vou colocar qualquer coisa. Vou Paiha. Ô. Uh. 22. 42. O e-mail é para quem esquece, para quem é esquecida, mas eu vou anotar ou eu vou colocar aqui no meu computador uma pastinha. Sobre o nome, o nome tá? eu vou colocar para a 42. Não precisa de senha, eu vou colocar qualquer... pessoal. Já coloquei senha. O um nome, o EMAI para você que é muito esquecido, vou colocar em join, carregando, carregando, carregando. Salvar, I at robux Não tem como traduzir. Que pena. A gente vai em earnings, ofertas, ofertouro maravilhoso, lindo, mas ofertouro. Bora, ofertouro. Olha, nosso querido casino já está aqui. 3.403 roubos. Clique, clique, clique, viu? Ó? Já vai, já abre para instalação. Aí já é mais fácil. Então aqui ó. O Casino Slot Machigas. E Fre Vegas Game. Pessoal por enquanto. Deixa o like. Se inscreve no canal. E compartilha o vídeo. Para os seus amigos. E deixa o sininho. Pessoal já terminou de instalar. Mas então já tá. Abre claro. Abre. Abrindo, abrindo. Você não pode demorar para abrir. que senão você não consegue o seu book. Você já consegue comigo uma vez. É a vida. Mas então a gente vai aqui, aqui. Vindo, vindo, vindo. Abrindo, mundo cassino. Acerca. Então vamos ver aqui tá agora? Eu vou fazer uma desafio, não é? Eu vou fazer o Eu vou assim o então, Eu vou Eu vou Meu Deus do Eu vou Eu vou fazer Eu vou Eu vou colocar a Dumanita. Eu vou ai Eu vou fazer a Eu vou Eu vou Você Eu vou fazer vou Eu vou a Pessoal, já cliquei aqui no lobby Então eu vou conseguir Mil... Mil ou é... Milhão? Milhão? Um milhão. E vai aqui, ó No Billionary Lag Start Tad Skip Vocês vão aqui, ó Cadê? Aqui, ó Pera aí, Advent Club Aqui, você deixa zero Aqui você coloca 100 Aqui, ó você deixa... Aqui, 100 95 95, tomei dúvida na vida Aquele, antes, no Joy Agora, peraí que eu to doido na vida Aqui, ó Charnes Vocês amam, vocês amam eu falando assim, né? eu Pessoal, aqui, ó Olha, essas, eu já ensinei no vídeo anterior, mas caso quem não viu, né? No vídeo anterior não, no vídeo passado. Olha, essa como tem essas coroinhas aqui na frente, você não pega esse grupo. E como te tipo, é cheio também, né? É porque como tem essas coroinhas, meio que... Elas já vão... ela Você tem que ter 20 coisas, mil, lá Não, tem 97 pessoas, falta 3 pessoas vão entrar no join. Olha aqui. Meu Deus, os caras estão falando aqui no chat. de falar árabe. Tá. Aqui, ó. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Já foi pra conta. Agora eu vou aqui jogar. Aqui. Vamos na loteria. Lotelia. Botelha. Play. Por favor, você já vai escolher a polícia. Que coisa? Que coisa é muito grande, tá galera? A gente vai vir aqui. Cadê? Colete o Gostei. Agora, a gente vai em slot. Bola. Pessoal, aqui ó. Olha, você pode avançar e tipo, você deve ter é level 2, 3, tanto faz. Mas aí ó, tem uns que no meio do nada tem uns que tipo, não precisa ser level vamos Vamos Vamo passar aqui pro final, lá no não. Finalzão. Tá pega. Tá aparecendo a roleta. Eu eu Deixa eu ver. Vamos procurar aqui. Não. Vamos passar. Uhum. Vamos passando. Procurando. Quem achará aí? Comenta nos comentários. Aqui, ó. ó. Flash 81. Tem quantos pessoas, tem? É. Não deu pra mim. vou ligar pra já é já vai ah, tá nada, Vai, um Vai Vou dar um Pode Você tem que me dar Dá Vamos lá. Eu vou ter que que que Um que... eu tava... Ah, pessoal, pessoal. Ah, vou jogar, o... jogar o... o... Tem que pegar um... É que a vai um... dois, Oh, oh, meu Oh! Vou Vou colocar pra o documento. Vamos pegar um... Isso tem que passar missão. E missão tem que ter muito dinheiro. carrega. History is about to be made with... Pessoal, é é o novo Join an epic adventure pessoal. mais que vou esquipar que eu não tenho muito tempo, tá querido. coisa é Já Prontinho bem Agora, bora pegar os dos primeiros Já liberando um monte, ó Eu gosto desse aqui, galera muito engraçado Eu prefiro da galinha Quem já a galinha da galinha Vou aproveitar o X2 Vai! Esse morro é um pouco de lero Estão perdendo dinheiro Mas já estamos com mais, porque é uma parte de banhão Eu tô... estou perdendo tudo Vou aproveitar o X2 Mais cinco X2 Ah, a gente atura Oh, louco! Meu Deus, eu tô rica. Nossa, eu tô rica. Tô dando coisa pra todo mundo, tô dando vida, tô me apanando vida. Quer uma coisa? aqui. dar. mais para né? tá... tá, tá. like, like, Vai vai vai tô vai, vai, vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. galera! Tava Vai. Vai. Vai. Muito Ó, mais Uh, também Eu eu eu um é um. Ah, esse foi igual. Olha, oh, eu, eu, eu, eu tenho muito bezerro, mas eu não papo. Olha o bezerro. Oh, meu Deus, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, bezerro, bezerro, não tem mais Me deu, me deu, me deu, me deu, me deu, me deu, me deu, me Nossa, Não nada. Olha. Meu Deus, olha! Nossa, galera. Sou muito surpresa. Eu não quero mais contar com você. Ô, Paco. Eu só quero que você contive muito de vocês, tá? Obrigada. Então, Lainha, nele, nele eu já dei. Tô brincando. Mas, aqui, ó, presentinho. Aqui, ó, vou tentar. Aqui, ó, vou tentar. aqui, tentar. Vou tentar. Tá, vou tentar. Tá, tá boa.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 meu e é Mike. Me deu para ver. Eu vi ele o dormia não, tem Vou fazer. meu, Vou ver se eu ganho. tá Vou fazer. Vou tá Vou Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Vou Vou fazer. Vou Vou Vou <música> eu eu, eu, eu, eu, eu ah, ah, quero oh, <susurra> like ver ele, usiva, tudo de porco, branco, branco, branco, branco. E eu ganhar ou por uma inteira. Eu acho que né? é tá? ah. eu ainda aqui. inteira Tudo. Muito Eu aqui ficar jogando o dia inteiro. E daqui a dois dias tá? que, ah. é assim. aí, eu de sei. <secure bleiben> <usu muscular były> a gente está acessando, eu estou vendo o comentário, eu estou mandando um Eu pedi para dar o grupo, uma dele, um vídeo de quatro Eu vou falar um pouco, eu estou bom tablet Então eu vou ficar aqui, vamos me dar esse número Esse centro de vídeo, ah meu Deus, quatro, quatro, quatro eu vou falar com você, galera, quatro, vou mostrar o meu trabalho Ah, eu vou mostrar o meu trabalho Vamos, vamos, vamos, vamos Tem um vídeo do, como que eu vou me dar O meu trabalho, que eu vou me as pessoas estão me pedindo assim, ó Você poderia me, vou me Você poderia me dar, esse número é, Advance, gente. Tem uma mensagem a gente uma mensagem a gente, vou dar mais like <tira> <Eric> é né? um jogo, na, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, é vai vai vai vai vai vai vai Não, pode bater, não. Eu vai bezer, bezer, bezer. vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vamos Man, buscar não é uh... tá aí tô linda logo <risos> cara Obrigada cara. Obrigada Não dá pra subir ela Ele para, não me deu like, é esse cara não me deu, like. esse cara é esse aqui deu muito tempo Nossa, meu, o cara deu like, Para do L, Eita, pega, ele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 Vem piseu, vendeu, piseu, vendeu, Vai, vai, vai, vai, vai, Muito animada. Vai. Biseu. Biseu. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, eu amo essa vai, Eu vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Não, vai, vai, eu vai, vai, vai, vai, vai,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 eu Viu, não o homem, pato Viu, pato, deveria ser -se. Pato, pato, por favor, pato, por favor, aí Pato, pato, pato, Eu de pato Esse pato não me deu nem bem Ah, acabou de fugir Oh, oh, oh, oh, Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui olha, olha, olha, olha, olha. olha não leva, galera, vi, não meu dinheiro 25 25 25 25 Deixa eu ver se dá pra dar like Não dá, 25 vai, 25 vai, 25 25 vai, vai, vai, vai, Vai, vai, vai, vai, vai, vai 25 25 25 25 25 um 25 25 25 vai, vai, vai, 25 25 25 25 25 Vai, vai, vai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 eu já... ah, bom. não Deus, não para de aparecer negócio play vai por favor coisa boa obrigada poderia ver outro chique bronze chip pai vai que bosta coisa bosta aqui, ó olha que olha tô rica eu tô Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Ai, cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Ah. Como é que tá eu me tô jogando mesmo? Ah, tá. <tos> Não, eu vou jogar esse daqui. Eu vou jogar esse daqui. Tô pouco me ligando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. <tos> Não, peraí, vou colocar o um segundo, vou colocar o um segundo. Tá, tô pouco me ligando. Depois eu sigo, eu tô fazendo. Vai, vai, vai, Segundo, vai pro Vou deixar sem, sem, sem. Sem, sem, vai, vai, vai, vai. Bye. eu só entendi que antes de todo vamos dar um like o olha um no galera olha Ah um oh, não vai vai vai vai vai eu vou jogar até. Até mais baixo. Eu vou jogar até o Depois eu vou jogar mais baixo. Vou deixar jogar o no mais baixo. Vai, se você Vou me ligar, vou me ligar. Nossa, aqui, ó. Muita mulher, muita mulher, muita mulher. Vai, vai, vai, vai. Tá tudo, não que eu quero ver nós dourados e uma tá ok eu quero três maçã não adianta uma de duas eu quero três. favor não vai ser vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai Mas vamos olhar ali ó Vamos olhar aqui ó E pessoal, vou minimizar aqui ó Vou minimizar Vou deixar aqui no cantinho Deixa aqui ó Ah é filho? Deixa eu ver, Ai meu Deus, agora vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Ai meu eu vou ter que cuidar das coisas galera pessoal vou deixar jogando assim minimizado e vou deixar jogando assim aí vai passar eu vou passar uns dias aí eu vou passar três dias aí eu vou volto com vocês tá legal deixa jogando no mínimo eu vou deixar jogando no mínimo pra tipo não jogar muito no máximo que senão a gente não tipo não consegue muito entendeu mas então vou deixando assim e como a gente passar três dias eu volto